Fala galerinha, bom demais! O meu nome é Roberto Jurema, esse aqui é o canal Tazul tá e aqui você vai saber tudo sobre a maravilhosa cultura do arguile. E o vídeo de hoje é pra você que tá começando aí na cultura do arguile ou já fuma há um tempo, mas é acostumado só a fumar na casa dos amigos ou num bar e tá tendo que se virar nessa quarentena. Então no vídeo de hoje a gente vai fazer um passo a passo, uma aula um, um vídeo especial para você aprender a montar um rocha. Então vamos nessa? Aprender a montar rocha com a gente? Bora! Bom, o vídeo de hoje para mim é um pouquinho triste, porque eu não vou estar fumando, não vou estar fazendo nenhum review, não vou estar experimentando nada. Vou ter que, na maioria do, dos momentos, passar a mangueira para a produção para ensinar vocês a montar um Roche. Beleza? Então já vamos fazer isso aqui. Já já eu pego de volta no intervalo. A gente montou toda uma gambiarra aqui para conseguir filmar de cima, né? Vocês estão vendo aqui essa imagem de cima agora. E para que isso? Para que vocês realmente tenham a melhor visão possível para que não tenha desculpa, você vai sair desse vídeo montando o seu próprio Roche. Beleza? E vale dizer que o tutorial aqui, né, esse vídeo, o intuito, é aprender a montar roche. Então eu dispenso qualquer comentário no final do vídeo de... Ai, mas essa furação não tá bonitinha, você não fez desenho, não sei o que, não sei o que lá. O vídeo não é pra isso, não me irrita, não enche meu saco, eu não quero ver comentário disso. Aqui é pra você aprender a montar um roche que vai ser bom, que você vai conseguir fumar, que vai ter qualidade. No vídeo de hoje eu quero realmente passar o básico. Então se você já sabe montar roche, tem vários vídeos aqui no canal, vou te recomendar um aqui, o último vídeo que a gente fez. Já vai para esse outro vídeo, não sai do canal, continua aí. Mas o vídeo de hoje eu quero conversar diretamente com você que não sabe, que quer aprender. E vamos nessa, beleza? Sem mais delongas, vamos começar. Para você montar o seu roche, o que, é que você vai precisar? Itens indispensáveis, claro. O roche, uma essência, nesse caso aqui eu tô com a Zawat da Masaya. Papel alumínio, ah, mas e com um controlador, gente. Com o controlador você simplesmente vão botar a essência da maneira que eu falar aqui ou da maneira que preferirem, claro, e colocar o controlador. Não tem segredo, né? Então no vídeo de hoje é com papel alumínio e um furadorzito, beleza? Eu que fiz esse furador, bonitão, né? E um item que é opcional que eu gosto, né? Mas se você for mais raiz aí não precisa usar, que é o garfinho, beleza? Um garfinhozito para pegar a essência. Então vamos começar é, pegando a essência, né? Aí uma dica que eu dou, essas essências de caixinha, como você vai guardar ela em pé, ela tende o melaço a descer lá pro fundo. Então o que você faz? Dá uma segurada aqui, bota lá pro fundinho, dá uma mexidinha aqui, ó. Pá! Cuidado para não estourar. Dá outra mexidoca, beleza? E aí você vai colocar a essência. Tem muita gente que tem dúvida em quanto de essência colocar, né? É muito relativo. Mas eu vou dar aqui pra vocês, como eu falei, esse vídeo vai ser um padrão. Algo que para você começar vai valer muito a pena. É para vocês utilizarem o pino central como referência. Se você não sabe, essa parte aqui do meio é um pino central. Isso eu tô falando de rochas é, fúneis. Né? Esse tipo de rocha aqui que tem esse pino central elevado Tem outros tipos de rocha, mas esse é o padrão aí brasileiro que a gente encontra mais E o mais fácil, digamos assim Então você vai colocando a essência, não precisa pressionar muito Vocês vão ver que de vez em quando eu dou uma ajeitada Mas vocês não precisam ficar é, pressionando toda hora A essência não precisa estar tá prensada aqui, né? Mas aqui, ó, aí você dá uma ajeitadinha, às vezes vai ficar mais em algum lugar, vocês vão ajeitando, mas sempre seguindo esse pino central, né? E é bom não pressionar muito a essência no começo, como eu falei, existem vários tipos de montagem, você pode testar e tal, ver qual é o melhor pra você, mas no começo, né, esse padrão aqui de deixar um pouco mais soltinho, vai por mim que vai dar muito bom nessas essências, principalmente a de caixinha aqui, o ar quente vai circular bem vai conseguir né, cozinhar a essência da melhor maneira. Então vocês viram que a essência está soltinha aqui, né? Ela não está tão pressionada. Vocês podem tirar aqui do meio, né? Galho. Não tem problema, mano. Galho é muito bom. Galho... Que, que, qual é o rolê do galho? O galho, ele tem maior acúmulo de melaço, de nicotina... Ele às vezes é chatinho ali de colocar, mas cara, coloca e tal, não tem problema. Não joga o galho fora não, que você vai estar perdendo bastante coisa da essência. Fechou essa parte, guarda a essência aqui, bota no saquinho, beleza? Então esse aqui é o Roche montado com a essência. O que eu posso passar de dica para vocês, né? De algo um pouco mais diferente para vocês fazerem. Principalmente em essências mais molhadas, né, com grande acúmulo de melaço, vocês podem utilizar essa seda aqui que vem separando o alumínio né, para fazer uma secar um pouco né, o acúmulo de melaço que tem em cima. Não precisa secar muito, porque o melaço é importante para o volume de fumaça, para o sabor, mas vocês podem secar um pouquinho. Como eu falei, não pressiona. Se quiserem brincar aí com os amigos de vocês, fazer algo diferente, vocês podem meter a famosa batida. Que aí faz um barulhão, mas não precisa de... Alumínio, uma dúvida muito constante da galera que está começando. Qual lado usar? O lado fosco ou o lado brilhoso? Então, é, normalmente a gente utiliza o lado fosco para a parte de cima. Por quê? O lado brilhoso... É, ele tende a refletir mais o calor. Só que também não é uma coisa, gente, ó oh, meu Deus, se vocês errarem e tal, tipo, não precisa usar outro alumínio, podem continuar. Mas aí, por força do hábito, a gente usa sempre o lado fosco. Esticar alumínio, né? A essência é fácil, todo mundo consegue, a partir daqui que a parada fica um pouco mais complicada. Como que começar? Bom, você vai pegar com as duas mãos assim, Certo? E vai achar o meio, pressionando só um pouquinho e andando aqui, ó. Você tá vendo que eu tô andando? Achei mais ou menos o meio, não? Vamos botar um pouquinho mais pra frente. Achei o meio, né? Vou começar segurando aqui, ó, meia lua, né? A gente vai fazer uma meia lua aqui e vai descer a mão aqui, ó. Meia lua, desceu essa mão. De novo, cuidado para não pressionar muito as partes que você não está esticando, para ela não dobrar muito. Então vamos lá. E aí é uma, é uma história bem legal essa parte da, da estética versus a funcionalidade. né? O alumínio, o importante é a gente tentar deixar ele o mais firme possível, para que na hora que a gente coloque o carvão, para o alumínio não ceder. Então deixar ele bem firme. Então como eu falei, vai segurando aqui na meia lua, e com essa parte aqui do dedo, ó, essa parte aqui do dedo, botando aqui pra cima pra vocês, essa carnezinha aqui, ó, fium, você vai descendo, fazendo esse movimento assim, puxando assim, ó, um movimento quase que na diagonal, não verticalmente total. E vai segurando aqui do lado e vai fazendo, segurando aqui do lado e vai fazendo. Um lado é, tá um pouco amassado ainda, você vai indo. Certo? E vai fazendo isso até quando? Até você achar que tá bom. Um erro que as pessoas acabam cometendo quando estão iniciando. Essa primeira parte não é para fechar o alumínio. Como assim? Vou virar aqui para vocês. Vocês estão vendo que o alumínio não está fechado? Ele tá com as partes aqui ainda abertas. Por quê? Porque a gente vai fazer a furação, certo? E quando a gente faz a furação, a gente tende a descer um pouco o alumínio. Se a gente já tiver fechado, ele vai ficar daquele jeito. Então a gente não fecha completamente, né? A gente só dá a esticada inicial para dar a forma, para conseguir furar e só depois a gente vai fechar. Ah, Roberto, como é que faz a furação? Beleza? Bom, a furação a gente pode trabalhar de diversos jeitos. Sabendo que quanto mais furos a gente fizer, vai deixar o fluxo um pouco mais leve mas também vai entrar mais calor. né? Então, se for uma essência ali que não tem uma resistência tão legal, é, se você fizer muitos furos, talvez ela queime com mais facilidade. É, eu vou indicar para vocês aqui, nesse começo, fazer uma furação padrão, que são os três anéis de furos. Então, eu vou começar aqui na, na parte mais externa e vou entrando com três anéis. A gente não precisa furar no meio. Tanto no meio. Por quê? Porque tem o pino central e aqui não vai essência, só vai passar ar. Mas também se furar não tem problema, tá? Essa primeiro anel de furos é muito interessante a gente fazer um furo é, na diagonal, assim, quase perpendicular. Por quê? Porque é legal que a gente fure até embaixo e assim o carvão consiga cozinhar a essência, né? O calor consiga cozinhar a essência da melhor forma. Então a gente vem aqui, bota na beirada aqui e desce até o final. Bota na beirada aqui e desce até o final. Fez o primeiro anel aqui, aí eu gosto de fazer uns furinhos pequenos, assim, só para é, o carvão respirar melhor, né? Nesse primeiro anel. E aí vou fazer o segundo anel. O segundo anel eu já venho por cima mesmo, não faço é, mais daquela maneira, né? Pegando lá embaixo. Pronto, fez três anéis. Ah, tá precisando ainda mais um pouco. Vamos fazer mais um pouquinho aqui, ó. Aqui. Aqui e pronto eu acho que assim tá tranquilo de furos agora é a hora de fechar de novo meia lua certo e vai fazendo assim só para dar aquela esticada final um ponto legal ter outra seda dessa porque tem alguns tipos de essência como eu falei que tem um melaço muito predominante então quando você fura Principalmente nesse primeiro anel que você vai encostar lá na essência, muitas vezes você puxa um pouco de melaço. Se esse melaço vir aqui pra fora e ficar aqui em cima do alumínio, o que, que vai acontecer? Quando você botar o carvão, o carvão vai apagar, né? É um líquido. Vai fazer aquele... Né? Mesmo não tendo aqui, eu vou exemplificar pra vocês. Você passa aqui, tranquilo, não precisa de força, não vai rasgar. Escolhe um alumínio de qualidade. Ó, Nesse daqui quase que não dá nem dá para ver no vídeo mas enfim você vem de novo segurando aqui né com com a meia lua que eu falei Bom, então de novo a gente vem aqui puxando certo ó puxa assim vai fazendo esse movimento às vezes vai entortar um pouquinho aqui aí você levanta aqui puxa de novo não tem problema Quando você vê que tá, né, bem esticado, mais uma vez, do jeito que você quer. Essa mão aqui de novo vai descer tudo para realmente fechar e essa mão aqui também. E depois você vem, né, fechando. Aqui, ó. Percebeu que tá? Vem. Aí essa mão aqui já vai fazer o trabalho de puxar bem o restante. Uma hora você vai acabar fechando, né? Aí você vem mais uma vez aqui, dá uma puxada aqui. Certo? Dá uma puxada aqui e no final você vai ter um roche assim, ó. bem esticado, bem furado. Você pode depois fazer aqui com o dedo ó. mais uma pressãozinha. Não é necessário, mas se você quer deixar ele um pouco mais esticado, você pode. Porque às vezes ficam as rebarbas aqui. Aí você vem, ajeita e tá aqui. ó. Botou os carvões? Vamos ver aqui, tem aquelas brincadeiras, né, de botar moeda e tudo mais. Gente, isso é muito também de acordo com o alumínio que você está usando. Então aqui uma silver tape, coloquei aqui, você vê que ela não afundou o alumínio, né? É para isso que, o, que a esticada do alumínio serve, né? para quando você colocar o carvão, ele não ceder tampar ali o fluxo, porque se tampar esse buraco aqui, puff. Então, a partir de agora, você nunca mais vai ter que colocar, né? Aquele Tem gente que bota palito de dente, bota um pedaço de metal aqui, né? Para tampar o fluxo. Gente, não façam isso. Cuidado com o que vocês estão botando no roche, né? O argila já é prejudicial à saúde. Quanto mais coisa você coloca, mais ali você vai estar... Tá né? Potencializando o mal que o arguilho pode fazer, tá bom? Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu agradecer demais quem viu até aqui. É... Espero que vocês tenham que a partir desse vídeo vocês consigam né, montar um host aí na casa de vocês. Um roche bom, que vocês consigam aproveitar bastante a sessão. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir, na verdade, porque eu fiz bem minucioso ali cada detalhe. Se alguém conseguiu a partir desse vídeo, por favor, deixa aí o relato nos comentários. Manda um direct lá pra gente. Inclusive, segue a gente lá nas redes sociais. Vai estar tá passando aqui, também vai estar tá na descrição. Deixa um like nesse vídeo, como eu falei. Se você está chegando aqui, é, procurou como montar rocha aí na internet, parou aqui no canal Tazul, seja muito bem-vindo. Né, como eu falei no início do vídeo, aqui. Aqui você vai saber tudo sobre essa maravilhosa Couto então já se inscreve aí no canal que vai ajudar bastante a gente, beleza? Então muito obrigado, meu nome é Roberto Jurema, esse aqui é o canal Tazu, tá falou!